Fala pessoal! Chegamos na Speedway novamente aqui para fazer o segundo teste no Silvio. É, no último treino a gente testou um tipo de relação só, e eu tenho quatro. É, vou ser bem sincero que estava muito animado o carro, mas tem muito o que melhorar. É, boa parte dessa melhora eu vi que dá para fazer nas próprias relações que eu vou escolher, de acordo com cada pista. Então hoje a gente pegou mais um dia para justamente fazer isso. Eu tenho mais quatro, eu quero ver se eu consigo testar mais duas. Vou sentir agora o que cada uma vai, vai fazer. Então hoje o meu foco é testar essas duas mais curtas para ver se eu consigo tudo de terceira e terceira e quarta. Então o dia meio que é de testes ainda, a gente voltou, veio o primeiro dia para conhecer o carro, ver tudo que tinha de ajustes, os freios, por exemplo, a gente estava andando sem os freios traseiros, então eu gosto geralmente de fazer um track day antes para pegar câmbio, embreagem e tudo mais, ia frear o carro não parava, ia de arrasto. Aí descobriu que tinha um ajuste ali que estava travando os freios traseiros. E basicamente é isso é hoje, vai ser freio, é questão de relação e sentindo. Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos ver o que, que vai rolar por hoje. Pronto, dei umas... Duas, três voltas, nem andei muito para ver que o carro tá uma bosta. <risos> é, que às vezes a gente, como eu tava falando, é, vai tentar melhorar o carro e acaba com tudo. Então a gente literalmente acabou com todo o acerto. O que, que a gente fez? O carro tava dando batente é, muito rápido e acabava tremendo a roda no final. A gente colocou um limitador na ponta da, da saída, da roda ali, para que ela batesse ali. Só que acabou ficando muito original. Então o carro praticamente perdeu o nacro que ele tinha. E eu não consegui dar nenhuma volta de drift certa, assim tipo, todas eu rodava, a traseira passava e eu tava querendo entender se é o diferencial que tá dando muito torque, essa relação e estava empurrando a traseira para frente e a Adriano não dava conta ou se era essa questão do nai. A relação que eu coloquei também ficou uma bosta, já vou tirar. Eu já vou colocar um X, porque ela, a segunda está curta demais e a terceira ainda está muito longa. Então já tem que pular para uma mais longa ainda. É... Aí agora a gente vai dar umas voltas e vai ver como é que ficou, vamos cortar isso já vou trocar a relação e andar, aí depois eu até falo um pouco de como que ficou as trocas de relações. Vamos lá! Trocando a segunda relação, né, no dia de hoje, que é uma mais curta do que a gente estava andando. Aí, essa teoricamente é uma das mais curtas que a gente tem, para ver se vai dar para fazer todo o miolo na terceira, como que vai ser. A questão dos freios a gente ajustou, tava sem o freio traseiro, agora está funcionando. Basicamente isso, era pouquíssimos ajustes, agora é mais conhecer todas as relações para saber onde o carro vai. Um ajuste ou outro de suspensão mesmo, já está na reta final. Né? é terceira aqui, na entrada, antes era a segunda baixa, não dava, agora é a terceira cheia, porém lá no miolo é meio que ruim, não dá pra ficar com a terceira ainda, tem que achar a segunda, sai do miolo e bota no terceiro. É, é bom visualmente, que é legal de ver, mas na trocada de competição é ruim, porque é muita troca de marcha, e aí tu nunca sabe a velocidade do carro, da frente acaba te atrapalhando um pouco isso. Então, o um mundo perfeito seria tudo de terceiro. Já está fazendo bem mais fumaça porque o giro está aumentando cada vez mais. Né? Eu estou com o um pneu careca agora nessas voltas. Uma coisa que é interessante é a quantidade de gripe que o carro aumenta conforme a gente vai diminuindo as relações. Cada vez mais ele assenta mais no chão, parece assim, então, vai mais para frente, bem interessante. Vou dar mais uma volta com esses pneus, depois vou trocar, botar os novos para realmente ver. Vou estudar um pouco a linha aqui e depois trocar de novo. E um vai ser só isso aí, vamos lá! Agora, Cara, foi tão doce, eu tô, força, tô suado e dá é, tá, o quebra e eu não quero parar de andar ali, tá invertido. Já tá outra coisa. Mas tá boa, tem que agora tirar a emoção de lado e voltar com a razão, né? É, essa relação já foi testada, é isso aí, eu acho que a gente pode voltar, abastecer, tá apagando já porque o é, um tanque como Chacoalho em algum momento, mesmo tendo uma determinada litragem de gasolina, acaba faltando e dando falta no carro, tem que ter um mínimo ali for pegar mais, vamos trocar a relação e continuar, tá legal, tá animal o carro, já tá ficando assim, até pra treinar outra tocada, já tô tocando com uma, fazendo técnica que eu tava usando no Japão na época aqui pra voltar a relembrar o como era divertido, sabe, que o carro não me deixava fazer. Aí é isso, vamos ver o resto aí da, das próximas relações que tem, do, dos conjuntos acerto. mas hoje a gente finaliza essa questão de, de ajuste de carro. Vamos lá, vamos lá que já é 6 horas, galera.